que Paulo diz que nós temos que ter é aprofundar nele nossas raízes, aprofundem nele suas raízes e aqui a figura de linguagem é bem interessante, eu não sou do mundo das plantas eu não sou pai de plantas, né? apesar que agora eu acho que vou, eu vou investir mais tempo cuidando das plantas para ver se alivia um pouco a cabeça. Mas a gente entende que a raiz, ela, a raiz, ela vai em busca de nutrientes, ela vai em busca daquilo que traz sustância ou substância para que ela possa continuar viva. Raízes secas e raízes mortas, ou terra seca, a raiz não consegue buscar nutrientes, então ela não consegue alimentar a planta que é ela mesma e ela toda ela morre. Então as raízes aprofundadas em Jesus. Tem uma figura de linguagem muito forte, porque você precisa buscar em Jesus aquilo que nos dá sustentação. Falamos ao longo de muitos outros vídeos que estão disponíveis aqui na, na, no nosso canal, nós falamos exatamente sobre isso. Nós falamos que nós somos gente que bus busca suprir desejos, e esses desejos de não são de todos ruins ruins, eles não são de todos maus, eles são às vezes desejos até lícitos, e são lícitos, a maioria deles que nós temos são desejos lícitos, mas a busca de lugar para suprir esses desejos é que é o problema, nós às vezes temos uma necessidade, uma carência afetiva e vamos buscar a suprir essa necessidade em lugares que Deus não permite e que não é bom para nós. Antes de continuar com este estudo, por favor se inscreva no canal, isso evita que a mão invisível do YouTube esconda este canal de você. Então onde é que nós devemos buscar suprir as nossas necessidades? E Paulo diz, supra as suas necessidades em Cristo, ou seja, aprofundem nele suas raízes e busquem nele sustentação para a sua vida, alimento para nossa vida se encontra em Cristo e sobre ele é a outra ação que ele diz, a terceira ação, a terceira ação qual é? Edifiquem e sobre ele edifiquem sua vida. Sobre ele edifiquem a sua vida. Nossa vida edificada onde? Edificada em nossos valores. Quando é a palavra edificação é é o sentido para construção, como estamos construindo a nossa vida, bom, eu estou em busca de realizar, ver como Paulo trata dos desejos aqui, ver como Paulo fala das nossas carências, Paulo não está dizendo que as carências elas não são válidas, Paulo não está dizendo que as carências elas são pecaminosas ou são diabólicas, ele está dizendo que existem carências, a raiz vai é em busca de alimento porque há uma carência por alimento e a nossa vida precisa ser edificada, ser construída em cima de um platô, em cima de uma base e qual é essa base? Cristo. Porque você pode construir sua história em outras bases, pode ser na base dos seus valores pessoais nos valores é, que você construiu ao longo dos anos por cultura, por sua cultura, valores por conta da sua é, da construção da sua própria identidade. Você pode construir seus valores. Então, eu acredito nisso, e nisso, e nisso, e nisso e juntar isso como um platô, como uma base e construir a sua história em cima disso. Pode, deve, não, porque Paulo orienta que você tem que fazer isso. Em Cristo Jesus. Essas são as três ações. A primeira ação, siga Jesus. A segunda ação, aprofundem as suas raízes nele. E a terceira ação, sobre ele edifiquem suas vidas. Essas três ações, elas vão gerar duas reações. Essas três ações gerarão duas reações. Qual é a primeira reação? Sua fé fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. Ou seja, aquilo que você aprendeu, mas que você não crê que funciona. Você aprendeu, mas não crê que funciona. A partir dessas três ações, ou seja, alimentando-se de Jesus, sustentando a sua vida nele e seguindo a Jesus, essas três ações vão fazer com que você tenha a sua fé fortalecida e passe a acreditar naquilo que você já sabe. Por exemplo, todos nós sabemos, sobre a vinda de Cristo. Esse é um conceito cristão já cristalizado em nós. Se ele vai vir antes, durante, depois ou não vai vir reinando, vai vir reinando, não interessa. São os detalhes dessa franja é, dessa franja da teologia. Mas nós já sabemos que ele voltará. Mas nossa fé está ancorada nessa volta. Paulo está dizendo que se você seguir a Jesus Cristo, aprofundar as suas raízes nele e também Construir a sua história, a sua vida sobre ele, crer nisso vai ser mais fácil, porque você tem o um conhecimento. O que Paulo está dizendo é que a primeira reação disso tudo é que você vai começar a acreditar naquilo que você já sabe. <risos> e acreditar naquilo que você já sabe parece uma contradição de termos, mas tem muita gente que sabe que Deus cuidará de nós, mas está ansioso. Tem muita gente que sabe que nós já vencemos a morte, mas nós estamos apavorados com a morte. Então, tem muita gente que já sabe que Deus é quem está no controle da história, mas nós estamos desesperados porque não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mesmo sabendo que amanhã, mesmo que não ocorra para nós, nós estaremos com o Senhor. A segunda coisa, a segunda reação dessas três ações, transbordar de gratidão isso é formidável como é bom pessoas estar ao lado de pessoas como é bom estar ao lado de pessoas que transbordam gratidão é muito bom pessoas verdadeiramente gratas é muito bom a gratidão ela ela enche o ambiente a gratidão ela ela nos torna um pouco mais resilientes e humildes o coração cheio de gratidão é um coração que entendeu que não há mérito, somente graça. Entendeu que é misericórdia que conduz o seu dia, um coração grato. Um coração grato é um coração que está sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre disponível para Deus. E é interessante porque o salmista diz que um coração que se agrada daquilo que Deus faz, é, é um coração que, que atrai Deus para uma conversa. Ele diz, olha, seja grato com o que Deus tem feito contigo. Agrada-te daquilo que o Senhor tem feito contigo e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Deus se sente alegre com pessoas que são gratas com o que Ele está fazendo e Ele as presenteia com os desejos e mimos do nosso coração. É isso. É preciso entender de uma vez por todas, meu por todas, é preciso entender de uma vez por todas e esse é o meu convite para você entender qual é o seu lugar, onde você está agora, dar uma parada, refletir sobre tudo isso, fazer uma geolocalização, redefinir a rota, porque é necessário ser gente do jeito certo ser gente do jeito que Jesus quer que a gente seja isso é um trabalho muitíssimo pesado e complicado para todos nós que Deus te abençoe e eu espero que você deixe seus comentários participe é, esteja conosco dando a sua opinião é muito importante para nós ok